Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, hoje eu tô trazendo esse vlog pra vocês Para mostrar uma coisa muito louca Vocês vão ver o que, que eu vou fazer Já volto, já volto De galera, vocês já devem estar pensando em que que o que, que eu vou fazer com isso, tipo, faca quente Não, porque eu não tenho maçaria que nem a faca, a, uma faca boa, um corte bom pra cortar Mas eu vou pegar esse celular aqui, ó, da, eu não sei nem que marca que é, da Music <cười> então, Galera, eu vou destruir esse celular, de qualquer jeito eu vou destruir esse, esse, esse celular, já ia falar iPhone ele parou de funcionar, galera, ele não liga mais. A bateria também dele inchou, inchou muito, galera. E tipo, ó, tá sem a bateria. E o coisa de um dos cartões de memória dele saiu. Não tem nem mais jeito esse celular. Eu, minha mãe, ninguém vai usar. Minha mãe, minha irmã, ninguém vai usar. Eu vou jogar. Eu vou dar um jeito nele. E tipo, ele é bem antigo, tem uns botões quase igual de computador, olha Não sei se vocês conseguem ver Pera aí, galera, galera eu já volto E o jeito que a gente vai destruir É ele aqui, ó Aqui dentro Do congelador Eu vou pegar Como é que eu vou destruir ele no congelador? Eu vou colocar ele no congelador Cru. Não. Primeiro, primeiro eu vou aí, pegar o celular aqui. Antes, não vou colocar ele assim, tipo, sem nada na geladeira. Eu vou pegar um pote de água. Eu vou pegar um pote e vou colocar um, vou colocar água dentro. E aí, eu vou colocar o celular dentro dele. Aqui, esse celular dentro do pote. Tipo, eu vou pegar uma demonstração para vocês. Hum, vamos ver Ah, não tem aqui Não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui Ixi Vai ter que ser esse Tipo assim, galera Eu pego esse pote Pego o celular É grande a porcaria do pote, né Eu coloco ele aqui E Mas primeiro eu vou encher d'água e vou colocar aqui Vou colocar aqui dentro do, do, da geladeira e só para adiantar bastante, eu vou colocar no máximo, galera. Aqui ó, eu vou colocar a geladeira no máximo. Galera, eu tinha acabado de acordar e já começo fazendo o vídeo para vocês, porque é simples, eu gosto de fazer vídeo. Então, vamos, no, vamos lá, vamos nós. Eu voltei aqui só pra mostrar eu enchendo pra, pra mostrar pra vocês que é verdade Que eu vou fazer Celular velho, ninguém aguenta, né? Boa, galera Vamos pegar esse pote Aqui, boa cara de felicidade, mano. Não, tipo, parece um bobão. Eu pego esse celular velho, caramba. Já, tipo, começou? Tipo, olha, não dá pra ver vocês, não sei se vocês conseguem ver, mas eu já dei uma mergulhadinha nele aqui, ó. Que leve. Ah. Já era. Tá dentro do Agora o que a gente tem que fazer Abre aqui E põe A tigela Dentro ah, Agora sim Agora eu fecho Põe no máximo é Para vocês que A gente vai conseguir Pegar aquilo Galera, o celular ficou totalmente congelado E eu vou mostrar pra vocês agora Peraí Galera, galera do céu O celular ficou totalmente congelado E, é isso. e eu vou mostrar pra vocês E tá chovendo, assim, tá dando uma garoinha tô... Vou pegar aqui pra vocês pra vocês verem Nossa Galera, não vai dar pra gravar Vale, fora, eu vou gravar aqui então Galera do céu Vocês não fazem a ideia De como tá Esse celular, galera Olha como ele ficou Tá tipo atolado no gelo, ó e eu não tô brincando Ó, aqui já dá Ó, aqui já dá pra ver que Então galera, eu vou pegar uma coisa pra abrir o... Pra quebrar o gelo Galera, eu já arranjei um pedaço de madeira Tal, mas vai servir, ó Nossa hum, Galera do céu Vocês não fazem Não sei se vocês conseguem ver ó, O celular Eita Aqui atrás não era branco, galera Olha a cor disso, galera Aqui atrás ficou branco Não é mais preto Eu vou deixar ele aqui Eu vou deixar ele aqui água aqui, de gelo fora, né? Porque não vai usar mais essa água de gelo, né? Ai, caraca. Ga... Galera do céu. O celular, tá cheio, o celular tá cheio de água, galera. Não é possível isso. Eu vou molhar ele aqui. Eu vou molhar ele aqui. Peraí. Tipo, galera, isso aqui fez uma camada, ó. Eu tô arranhando Fez tipo uma camada, galera. Deixa eu desligar aqui pra não gastar água, né? Que. E, galera, vocês não conseguem ver mais o celular. Ele tá, tá atolado já. Pera aí. Aqui galera, olha só, olha só o vídeo. Eu vou secar o celular e daqui aconteceu. a pouco eu volto Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Mas aqui dentro da, da tela aqui, ó. Tá cheio de água, galera. Olha só. Ó. Vazendo água. Tipo. E olha só como ficou aqui. Aqui não era preto. Olha.. O tom de cor disso, <risos> nossa, nós é louco aqui, galera. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ele foi um pouco resistente ao gelo. Vamos ver se ele é resistente a outro tipo de coisa. Que no próximo vídeo nós vamos ver. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, compartilhe os vídeos com seus amigos. É, e se inscreva no canal se você não é inscrito Porque, galera, estamos chegando aos 200 inscritos É isso, galera Até a próxima E também, ó É com TV, mas, ó A TV sai Por isso que seu lá é, Seu lá é antigo é ruim, né, velho É isso, galera Até a próxima